Meu povo e minha pova. 2022 acabou e deixou pra gente algumas joias em 8 mm Peter Jordan, do canal Enerd, nerd conta pra gente alguns desses filmes que bombaram em 2022. Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo. Quais foram pra você os melhores filmes de 2022? Vamos ver se vai bater com a minha lista. Vamos começar? Vamos lá. Trembala! e é muito bom quando a gente vai assistir um filme e ele supera as expectativas da gente fala sério, Trembala tem tudo que um filme de ação precisa ter pô, um elenco casca grossa, orçamento sem miséria, ação o tempo todo, né? momentos tensos, alta velocidade um enredo que parece que não tem solução, sabe? situações saindo do controle, piada no tempo certo pô, por mais que você fala, não, mas teve piada o tempo todo, mas foi bom, foi bom o filme, tinha essa levada e isso é pra somar ainda mais, porque Trembala foi além do básico, né? ele justamente adicionou esses momentos de descontração que funcionaram tem momentos divertidos de verdade, trilhos sonora maneira, plot, twist, e claro né, o Brad Pitt mostrando que idade não chegou pra ele ainda Sonic 2, esse aqui valeu o ingresso fácil, tipo que coisa né galera, é raríssimo a gente vir aqui e poder falar que, sei lá, com empolgação sobre um filme adaptado de game filme adaptado de game, a gente sabe que é aquela maldição, esse eu assisti com gosto, já tinha gostado um, Pô, esse eu gostei pra caralho. os críticos não curtiram Sonic 2 mas a gente já tava tá vacinado contra isso, contra a crítica que não curtiu. Todo mundo já sabe que a opinião de crítica quase nunca bate com a nossa. É normal. Os caras vão ver outras, vão ver outros detalhes e não conseguem enxergar. Os caras enxergam muito mais, né? Pô, ainda é mais do que ir, qualquer um enxerga. Sonic 2 foi bonito, foi divertido pra caramba, empolgou, teve emoção, teve nostalgia. Isso tudo deu certo porque ele tem um detalhe básico. Ele foi feito pros fãs. Sonic 2 não foi feito para crítico. Olha, essa mensagem pode ser subliminada. Espero que você capte o que eu quero dizer, ok? Não foi feito para crítico, né? Foi feito para os fãs. Para mim, Sonic 2 é fácil, uma das melhores, se não a melhor adaptação de game para o cinema. E ele provou que quando eles querem fazer certinho, dá para mandar bem. É por isso que, na minha opinião, esse filme conseguiu uma proeza que poucos conseguiram em Hollywood. Quer é fazer um filme 2 melhor que o primeiro. Bom, e por ter acertado tanto, tá aí Sonic 2 na minha lista. Ele tá no assunto também, tô curioso. Não foi tão ruim. <risos> The Batman. Nunca critiquei, e não é meme, hein. Eu tinha apostado alto, eu tinha apostado... Eu apostei todas as minhas fichas no Batman do Robert Pattinson. Quem me acompanha das antigas sabe disso. Tava rindo da minha cara, nem crepúsculo, eu falei, pô cara, eu acho que esse cara vai mandar bem. Eu tava torcendo muito pra esse filme dar certo, e deu. The Batman foi tudo o que precisava ser, foi sombrio, teve ação, teve mistério, teve intriga, teve lutas boas pra caramba, teve perseguições, teve até um toque filosófico que tem que ter no Batman, é normal. O que que foi aquela cena do Batmóvel, sério? Não que o Batman precisasse ser revigorado no cinema, né? Tudo que saiu do Batman nas últimas décadas foi sensacional, tipo, o Batman sempre tem bons filmes, mas The Batman de 2022 trouxe um novo olhar, sabe? Uma época diferente, foi bom demais, aquela Gotham City maravilhosa. O Batman, o Batman, não não Bruce Wayne, mas o Batman que batman foi aquele com aquela olhada de lado, eu achei espetacular, talvez o melhor batman de todos os tempos, do batman em si ok, não estou comparando com Christian Bale, Christian Bale foi um completo batman bom né, era Bruce Wayne, era batman bom mas esse Robert Pattinson é um batman espetacular, quem saiu ganhando foram os fãs, The Batman surpreendeu, empolgou e deixou a gente com vontade de ver mais e mais filmes desse batman, dessa época né, enfim eu sei do cinema empolgadaço. Você! Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo!